Prepara para o treino de hoje, circuito de membros inferiores, circuito Super 7, ou B7. Como que vai funcionar? Serão estímulos de 45 segundos de exercício por 15 de intervalo. Será separado em blocos. Bloco número 1, aeróbio, joelho alternado, tradicional ou adaptado, 3 vezes de 45 por 15. Daí vamos direto para a parte dos exercícios de fortalecimento. Exercícios de fortalecimento serão, um, afundo, uma perna, 45 segundos, 15 de intervalo, afundo outra perna, 45 segundos, 15 de intervalo. O afundo, se você tiver alguma dor, não conseguir realizá-lo, fazer ele curtinho, ou se caso não conseguir fazer ele curtinho, substitui pelo elevação de quadril unilateral. Depois dele direto, um lado, um lado, outro, stiff. Postura, sobe e desce devagar, se sentir alguma dor, também pode substituir pela elevação do quadril com as duas pernas juntos, segurando isometria. Parte importante, todos os exercícios que a gente vai fazer nesse circuito são X0, X0, velocidade máxima, com exceção do stiff, que o stiff a gente vai manter a velocidade 2,0, 2,0, essa velocidade é importante a gente manter bem a postura da lombar, tá bom? Vamos lá, depois desse mais. 3 vezes de 45 segundos por 15 de calcanhar alternado, lembrando que você fez esse primeiro bloco, o segundo bloco, se você está se sentindo muito cansado, vai na tela, aperta o play, respira um, dois minutos, solta o play e continua comigo, tá bom? Quando precisar, dá um pause e continua. Depois do aeróbio de calcanhar, vamos para o último bloco de exercício. Então, serão três aeróbios, duas rodadas de exercícios musculares. Três de aeróbio, mais duas rodadas. Como será a rodada aqui? ó? Agachamento, perna estendida. É... Recuo, perna estendida. Bota a mão no chão, lá, jogando lá para trás. Primeiro só uma perna, 45 segundos. Depois, só outra perna, 45 segundos. Depois, agachamento. Mesmo peso, vai deixar o peso para o recuo e vai colocar o peso para o agachamento. Vai fazendo o agachamento com o peso sentiu que pesou demais, você, ah, não consegue mais, fazer tá queimando demais, você tira a mochila e continua fazendo sem peso. Fechado? Terminou? Ajusta o peso, bota e vem para o recuo novamente. Duas rodadas, daí nós vamos ir, daí acabou, acabou, mas terá o desafio. Se nesse modo tem um desafio aqui, terá o desafio sim, o desafio final. Para você fazer naquele dia que você está descansado, que está tranquilo, que está na boa, faz naquele dia. Se estiver cansado, muito sobrecarregado dos outros treinos, tiver com pouco tempo, não faz o desafio. E o que, que será o desafio? Três vezes de 45 segundos por 15 de descanso de polichinelo sapo. Bom, se quiser fazer o desafio, mas não pode fazer com... Não pode fazer de... porque não pode impacto ou não pode agachar, substitui pelo polichinelo tradicional ou pelo polichinelo adaptado. Combinado? Pronto para o treino? Vem comigo! Bora! Vamos começar com o joelho alternado aí. Três sériezinhas Foi! Vai começando mais devagarzinho e aos poucos vai subindo mais esse joelho e vai acelerando. 45 segundos de estímulo por 15 de intervalo. Lembrando, tradicional ou a baixo impacto, se você não consegue fazer. É só ir jogando lá. Começa devagarzinho e vai acelerando. Vai acelerando. Ó, aqui ó, vai acelerando, vai subindo mais rápido esse joelho, vai subindo mais rápido. Era o tradicional? Continua no tradicional aí. Vai fazendo, vai fazendo, acelerando. Cinco segundos. Tempo. Lembra, é só que em segundo intervalo A aguinha tem que estar preparada já antes desse treino, hein? Não adianta fugir para tomar água, não. Outro, oh, pegando o joelho. Oh, acelera, acelera. Acelera. Acelerando. Vou adaptar. Vamos lá. Outro. Acelerando. Bora. É 45. Vamos. 5. Tempo. Foi a segunda série. Tem mais uma. Coração acelera. É normal. O objetivo é esse mesmo. na respiração e foi! Foi que a perna vai queimar hoje! A perna vai queimar, pode vir comigo! Adaptar? Vamos. Vai! Jogando! Adicional aqui. Acelerando. É a última. Acelera, acelera, acelera, acelera. Acelera. Acelera pra última. Vamos. Três segundos. Tempo! Vamos pegar a mochila. Bora lá. Ajusta a carga. Ajusta a carga. Ajustou. E vamos pro fundo. Oi! Primeiro, perna direita, na frente. Controla o movimento. Velocidade. Lembra que a é velocidade. Velocidade. Velocidade. E queima. Se não conseguir fazer com a mochila, faz sem a mochila e está tudo bem. Bora lá. Velocidade. 45 segundos, e vamos mudar, jeito pé, continua, lá embaixo, perna quente, inspira outro lado, prepara, 5 segundos, foi, parte. Vamos. Velocidade. Mas consegui. Bora! Equilibra e vai. Se quiser equilibrar, segura o cabo da vassoura, segura na parede, segura em algum lugar que você consiga equilibrar melhor. Faz no máximo de velocidade. Muitas vezes no máximo de velocidade não é rápido, mas é o teu máximo. Vamos lá. Inspirou e vai. Bora! 10 segundos. Fazer. Tempo. Ajusta a carga pro stiff. Ajustou a carga pro stiff. Segurou. Velocidade controlada agora. Devagarzinho. Devagar. O movimento é do tronco. Postura retinha. Movimento é do tronco. Postura reta. Postura é muito importante a é consciência corporal nesse momento. Devagar. Segue tem que fazer. postura. Tempo. Já vamos para o fundo de volta. Só mais uma série. Ajusta a carga. Ajusta a carga. Coloca nas costas. E vem para a perna direita. Bora. Oi! 45 segundos. Vamos lá. Velocidade. Bora. Postura. Postura. Continua. Vem bem a postura. Reto. precisar, tira a mochila e continua. Pode fazer sem. Inspirando. Coração acelera aqui também. Normal. Inspira e vamos. Tempo, outro lado. Outro lado. Tira. Perna esquerda na frente. 10 segundos. Pode fazer de apoio, pode fazer segurando, pode fazer sem mochila. Vamos lá. acelera, acelera o teu melhor sempre na postura, não deixe perder postura não deixe perder movimento, continua continua, vamos lá continua, continua fazendo bora, bora 10 segundos 1, 2 3 4 5, 6 7, excelente ajusta a carga tirou Ajusta a carga para o stiff, coloca mais carga no stiff, ou veste a mochila já, esse fez sem. colocou, segurou, prendeu, foi, postura, devagar, esse é o momento que o coração descansa, ele acelera no afundo mesmo, devagar. postura coluna reta eu aqui fechou que fechou Vamos agora. Calcanhar alternado. Prepara. 15 segundos. Se precisar dar um pause agora, é o momento de dar o um pause. Você aguenta? Vem comigo. Acelera. Ó. Calcanhar lá atrás. Acelerando. Só colocar lá atrás. Respira fazendo. Acelera o máximo que conseguir. Ó. Adaptado aqui, ó. Só jogando lá atrás. No máximo de velocidade possível. Joga lá atrás. Joga lá. Joga lá atrás. Vem. Outra adicional aqui. Ó. acelera, Tempo... 15 segundinhos, mais duas séries dessa. Hora da aguinha, rapidinho. Um. oi, Acelera lá. Alcanha lá atrás. Acelera. Acelera. qualquer alternado aí. Concentra, concentra em você. Bem junto. Já faz adaptado aqui, ó. Jogando. Ei. Ei. Ei. Quinze. Continua. Cinco. Bota aquele velocidade no cinco. Vai. Tempo. 15 segundinhos, puxa para nariz, solta pela boca, mais uma, 3, 2, 1, vai! Acelerando, acelerando. acelera mais, acelera, acelera, acelera, vou adaptar também, acelerando. Bota lá atrás. Bota lá atrás. Fazendo, fazendo. Vontade, bora. Vamos lá, cinco segundos. Puxando. 5. Vamos, vamos, vamos, vamos. Último aqui, último de qualquer. Epo! Vamos lá. Ajusta a carga para recuo. Pode fazer leve esse. Pode fazer leve. Pode fazer bem leve. Dependendo, pode fazer sem mochila. Foi. Primeiro pé na direita. Costura. Opa, equilibra bem. Lá embaixo, lá. Aumentando a velocidade. Sentiu confiança? Aumenta a velocidade. Sempre com a postura reta. Postura retinha. Postura retinha. Vai lá atrás. Vai lá atrás. Postura reta. Continua. Bora. Postura reta. Bem para trás da perna. Bem para trás. Vem. Não, não é fácil. Não. Bora. Opa, respira outro lado. Deixa suar. Deixa suar. Perna esquerda na frente. Dois, um. Vem! Vai adaptando e vem vindo. Lá atrás, postura. Consegue abaixar muito? Só joga a perna para trás. Só joga a perna para trás. Você consegue? Baixa lá. Quase não flexiona essa perna. Bem pouca. Bem pouco. Lá atrás. Atrás. 15 segundos. Vai. Bora. Bora. Postura. 15. 5. Vai. Bora. E vem. Pronto. Agora é direto agachamento, tá? Mesma cara, como funciona esse agachamento? Faz até onde conseguir com a mochila. Não conseguiu? Tira a mochila e termina o tempo sem a mochila. 3, 2, 1, vai. Vamos lá. Agachando aqui, ó. Mão pra frente. Máxima velocidade possível. Máximo. Vai. Vai. Máximo conseguiu. Se precisava ser adaptado, faz só o peito pra baixo aqui, se não, lá embaixo, lá embaixo, vai fazendo, a perna vai começando a tremer, a perna vai começando a falhar, a perna não vai mais, não tá conseguindo mais, tira a mochila aí, e... uh, continua, só que acelera ainda mais, ainda mais, 10 segundos, tira só quando precisar, pode ser no começo, pode nem precisar tirar, depende de você, o um. tempo, Pega no de volta, vamos pro recuo. Perna direita primeiro. Bora! Tá acabando. É o último aqui. Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai, volta! Vamos lá. Aí, é Estirou, continua. Vai. Vai na postura. Desequilibrou, pisa e acerta o equilíbrio. Não conseguiu fazer elevação no lateral também. Elevação no quadril. Inspira, outro lado. Solta a perna, solta a perna. Vamos. Vai. Indo. máximo de velocidade que você conseguir, ó. Acelera! Acelera! Acelera! E vem! Acelerando e vem! Acabando! 5! Tempo! 15 segundinhos, agachamento! Vamos para agachamento! Tira pelo nariz, solta a boca, o coração acelera mesmo nesse cu. E 3, 2, 1. Bem. Acelerando, velocidade, velocidade, postura. Vai. Lembra, adaptada, baixa o peito mantendo a postura. Se não, baixa o máximo, conseguir. E vai. Não aguentou? Tira a mochila. Não tem problema. Qualquer coisa já começa sem mochila. Tenta jogar velocidade. Vai velocidade. Perna começa a travar. Começa a ficar queimado demais. Você não aguenta, tira. Vai. Continua. Continua. Continua. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Cinco segundos. Vamos. Vamos. Tempo. Um minuto e quinze de intervalo. Para você que é iniciante. Tá cansado, o dia foi puxado, os treinos anteriores foram puxados, descanse está tá ótimo. Quem estiver bem aí, vem comigo. Até ajoelhar aqui para descansar as pernas um pouco. O que, que vai ser agora? Polichinelo Sapo. Tá bom? Nesse polichinelo Sapo, você pode substituir ele pro polichinelo tradicional ou polichinelo de baixo impacto. Combinado? Toma tua água, vai precisar. Só a perna já está queimando, vai queimar ainda mais. Depois, se você fez, me conta como foi aqui, tá bom? 40 segundos. Lenta não, estou perdendo a conta aqui, lá. No apito falta 15. Falta 15 segundos. Para lá em cima. oi. Vamos lá. Tenta imprimir velocidade. São três vezes 45 por 15. Tenta imprimir velocidade. Consegui, tá ótimo. Vamos. Vamos. Vamos. Costas quietinhas, ó. Desce com as costas quietinhas. Costas retas. E segue. Segue. 45 segundos. Puxa esse daqui. Então administra. Esse daqui é para administrar. Administra o tempo bem-vindo. Não é para fazer muito vagar. Você administra. Vamos. 45. Só mais duas. Parabéns você que tá aí. tá fazendo. Dependendo de como você esteja fazendo. Está de parabéns já. Vamos lá. Uf, respirando. Respirando. Mais uma. Segunda. Estava adaptado, vai adaptado. Estou aqui me desafiando com vocês. Estou sentindo. A perna está queimando aqui. lombar também queima. O músculo da lombar. Não é dor na coluna, é dor na lombar. É normal. É o músculo trabalhando também. Mas sempre mantendo a postura. Cuida com a postura. Eu prefiro que você faça mais devagar com postura do que mais rápido. A qualidade do movimento é mais importante que a velocidade e do que a carga. Então, administra o movimento em primeiro de tudo. O movimento tem que ser perfeito. Tempo. Respira. Descei. Falta pouquinho. 45 segundos para terminar esse treino. Para terminar esse desafio. Conta como foi depois. Faz a nota, eu melhor que você, foi fácil. Quero ver, coloca lá. para a postura. Vem. Ministro bem comigo. Baixa lá. vamos lá, abre a perna e desce, na postura, 10 segundos, acelera nesses 10, vamos, vem comigo, acelera, acelera, vai na postura, 5, acabou, acabou, acabou, é. vem com cinco. ai, ai, ai, ai, ai, chama a ambulância, daqui eu não saio mais hoje não, sem você, ah, mas eu cansei. Eu morri. E vou passar bem ainda. Calma. Calma. Só conferir aí. Amanhã eu tô de volta junto com você, tá? Quero você treinando.